Ricardo do Trabalhar em Casa Ganhando que é esse canal que você está assistindo esse vídeo e seja muito bem-vindo a esse canal e nesse canal eu trato sobre empreendedorismo digital né, dou algumas dicas sobre cursos e é, modelos de, de, de, de gestão para quem quer trabalhar online, tá, quem quer entrar no mercado digital tá e eu tô gravando esse vídeo porque eu queria dar uma dica tá sobre é, sobre um cara chamado Thiago Bastos tá o Thiago ele tá aí há um tempo no mercado e ele lançou alguns produtos né ele como produtor tem muito sucesso aí e, e aí ele, ele relançou é, um, um curso que ele tem chamado máquina de vendas online. Tá? Eu acho que provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? E ele tem, assim, é, assim, o, ele tem muito sucesso, né? Porque ele prova, ele realmente ele mostra os resultados que ele teve com a máquina de vendas online, né? E eu queria te apresentar a máquina de vendas para que você possa conhecer mais sobre o Thiago Bastos, né? sobre o trabalho que ele faz é, com este curso, o Máquina de Vendas Online, tá? que eu tenho, eu tive conhecimento sobre as técnicas que é, o, o, o Thiago Bastos usa é, na máquina de vendas, tá? achei muito legal e eu tive alguns resultados, tá? mais pra frente eu vou mostrar isso é, porque esse vídeo não é para mostrar resultados Eu não estou aqui para isso Eu estou aqui apenas para falar sobre a máquina de vendas online Certo? E, mas eu vou mostrar é, muito em breve Os resultados que eu tive utilizando a máquina de vendas online Certo? E assim, ele, eu, eu, eu quero te mostrar que é possível, tá? É possível você vender produtos na internet é possível ganhar dinheiro porque já aconteceu comigo e frequentemente eu tenho produtos vendidos na internet né e utilizando várias técnicas tá eu já utilizei blogs eu, já, eu hoje eu prefiro utilizar vídeos tá vídeos como este aqui por exemplo né? que para mim são muito mais interessantes porque você está vendo eu aqui, né? Você está me vendo aqui E a minha, ver a pessoa que está no, no, no vídeo é muito importante Apesar de ter algumas pessoas que não utilizam a técnica de é, aparecer no vídeo por não gostarem eu, é, eu gosto de aparecer nos vídeos, né? Eu acho importante isso porque vocês vão ver nos meus olhos se eu estou falando a verdade ou mentindo Ok? E quero te dizer que é muito importante que você apareça. Mas eu também tenho vídeos é, neste canal onde eu não apareço. Né, eu apenas faço é, artigos em vídeos, tá? E hoje eu, eu gosto muito de trabalhar com vídeos, né? É, dando dicas e mostrando é, como isso é possível, Tá? mostrando sempre um conteúdo original, né? Eu tenho vários canais no, no YouTube, né? E utilizo eles, alguns, para AdSense e outros para venda de produtos, tá? No caso do trabalhar em casa ganhando é, para dar dicas, né? E oferecendo produtos também, tá? Então, eu quero pedir para que você possa é, clicar no link aqui embaixo, tá? Na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link lá, é o link do Thiago Bastos, tá? Da Máquina de Vendas Online. Eu tenho certeza de que você vai ter uma ideia do que eu estou falando. E se tiver que colocar o e-mail lá, é muito simples. É só cadastrar o seu e-mail. E aí você vai receber, é, notificar, vai receber as informações que o Thiago tem a passar sobre o, o produto, tirando dúvidas, né? E mostrando a você que é possível, tá bom? Então é isso aí. Clica aqui embaixo do vídeo, tá? E é, espero que você goste do conteúdo que ele tem para te passar, tá bom? Um forte abraço e até mais.